A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a gente ouve muito as pessoas, os irmãos, o povo sério da nossa igreja preocupada e preocupado com é, essas situações, essas, essas denúncias que estão sendo feitas por nós e por muitos irmãos no estado de Pernambuco, que precisam sim vir a público. Por quê? Porque nós já tentamos, por exemplo, eu, presbítero Giovanni Cardoso, enviei vários e-mails para o pastor Ailton José Alves, quando o Cândido estava me perseguindo aqui em Garanhuns, eu disse ao pastor Ailton que não tomasse nenhuma decisão contra a minha pessoa sem antes me ouvir, sem antes nós conversarmos olho no olho. Com o Cândido de Freitas aqui em Garanhuns, eu tentei por várias vezes conversar olhando no olho dele, numa conversa franca, mas ele sempre fugia. Inclusive, ele montou uma reunião com os presbíteros bajuladores, homens fracos, não é? para falarem mal de mim sem a minha presença, para que eu pudesse me defender. Então, esses homens vivem ao longo dos anos matando, assassinando as ovelhas. Os irmãos não imaginam o um número de irmãozinhos e irmãzinhas nossas, irmãos, que estão sofrendo na caverna com depressão, porque esses homens não ouvem ninguém. Não é? E isso que está aí não é causar escândalo. Quem lê a Bíblia, quem lê os livros que falam da história da igreja, verão, irmãos, que... Ao longo da história da igreja, desde a igreja primitiva, sempre houve essas denúncias públicas. O próprio Jesus denunciou os pastores da época, que eram os fariseus, os doutores, os escribas, publicamente, chamando-os de serpentes, de sepulcros caiados. Né? O, que, o que dizer da cena, Jesus entrando no templo, quebrando tudo com uma chibata, com um azorrague, conforme de João, que é uma chibata de cordas, não é? Aquilo ali tinha novo convertido no templo, tinha crente velho, tinha incrédulo, tinha todo mundo. Aquilo ali se espalhou pela região, pela Galileia, por Jerusalém. Aquele escândalo, mas foi necessário. Aí você pergunta: a igreja sofreu com aquilo? Sofreu, mas depois se restabeleceu mais forte do que antes. Então, o que está acontecendo na nossa igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, na gestão do pastor Ailton José Alves, do gestor Ailton José Alves, que há muito tempo ele deixou de ser um pastor de ovelhas. Ele e pessoas como Cândido, como Samuel de Oliveira lá em Caruaru, Isaac Silva em Paudalho e muitos outros. Né? Esses homens estão desviados, esses homens estão enquadrados. Seria bom os irmãos leem o que está escrito é, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículos de 1 a 15. Né? Sobre o pastor mercenário. Então, irmãos... Eu fico imaginando se Jesus, Paulo, os apóstolos, os profetas, o profeta Jeremias, que mais bradou em praça pública, que mais trouxe escândalo, não é? Para Israel, se a gente for analisar que escândalo é isso, né? porque na realidade escândalo é o pecado. Denunciar e bradar contra ele em praça pública não é escândalo. Até porque quando estamos pregando como igreja, pregando o evangelho, nós estamos escandalizando os pecadores quando estamos apontando os pecados deles. As pessoas precisam ler mais a Bíblia, interpretar a Bíblia, à luz da Bíblia, e não à luz de um gestor desviado como Ailton José Alves, que usa o púlpito da igreja na segunda-feira lá em Recife, apenas para ferir as ovelhas, magoar as ovelhas, apontar o erro das ovelhas, não tem uma palavra de amor, de misericórdia. O Cândido de Freitas aqui em Garanhuns vive desabafando no púlpito, faltando com a verdade. Então, irmãos, é preciso os irmãos entenderem que ao longo da história da igreja, sempre houve isso. Por quê? Porque a culpa não é das ovelhas, a culpa não é de quem denuncia, não. A culpa são dos líderes corruptos, corrompidos. Quando Paulo fala lá com relação, irmãos, escrevendo a Igreja da Galácia, ele fala sobre os irmãos que estão levando problemas para a justiça, a Bíblia de Estudo Pentecostal é clara, ao explicar o pastor Donald Stamps, que é o que comenta a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz, irmãos, os irmãos não devem levar assuntos banais que podem ser resolvidos na igreja, mas com isso não quer dizer que lideranças, que é aqui os irmãos vão maltratar, vão humilhar, vão perseguir as ovelhas, os irmãos uns aos outros, sem que para isso procurem as autoridades. Então, quem deve se preocupar em estar causando escândalo contra a Igreja do Senhor, contra a nossa IADPE, é Ailton José Alves, a sua diretoria e gestores que pensam e agem como eles. E com certeza os incrédulos vão dizer, mas olha que ridículo, eu ia para essa igreja e não vou mais. Quanto a isso, irmãos, não se preocupem que o Espírito de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas saberão que dentro da igreja existe podridão porque a igreja é formada por pessoas humanas. No entanto, o Espírito de Deus ele se encarregará de convencer essas pessoas de que esses problemas na igreja sempre existiram, vão continuar existindo, daqui para frente vai existir mais ainda, mas os homens, os profetas sérios, os homens e mulheres sérios de Deus estarão bradando contra o pecado. Doa a quem doer e Deus cuidará da sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muitas pessoas dizem assim, irmãos, quem é o homem para julgar? Não é? Olha, irmãos, nós somos constituídos por Deus juízes uns dos outros. Jesus falando no Evangelho de João, ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça de Deus. Ou seja, para julgarmos uns aos outros, nós temos que julgar conforme a reta justiça de Deus. E qual é a reta justiça de Deus? O crivo da palavra de Deus. Quando lá no capítulo, parece que é o capítulo 19 de Mateus, mas existem outras referências, eu estou sem a Bíblia aqui, mas os irmãos vão lembrar do texto, quando Jesus ele diz assim, não julgueis para não seres julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, vos hão de julgar. Hipócritas, tirai a trave do teu olho antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, veja bem, irmãos, Jesus ali não estava falando para crentes fiéis. Ele está falando para crentes fiéis no texto de João, quando ele diz, julgais segundo a reta justiça de Deus. Porque lá em Mateus, Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgais, vos hão de julgar, não é? às vezes as pessoas pegam apenas essa parte para dizer, quem é você para julgar? Não julgueis. Mas esquece a segunda parte, quando ele fala, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, para depois ver o cisco do olho do irmão. Jesus ali, irmão, estava falando, o texto precisa ser lido completo para ser entendido. Jesus estava corrigindo os hipócritas, os doutores da lei, os fariseus, os mestres, os pastores da época, que estavam preocupados em corrigir as ovelhas, sendo eles mesmos pecadores nos mesmos atos, ou seja, é aquela história, o pai de família que é um, um, um cachaceiro, ou um, um viciado em droga, fuma, não é? mas vive corrigindo o filho, quer bater no filho, quer corrigir, quer disciplinar o filho, dizendo, eu não quero que você beba, eu não quero que você fume, vai chegar o um momento que o filho vai dizer, mas o senhor vive fumando, o senhor vive bebendo, o senhor vive usando droga, então as pessoas precisam compreender a Bíblia, a luz da Bíblia, e não conforme os ensinamentos hipócritas, e muitas vezes direcionados com mensagens de carapuça, proferidos por gestores da nossa igreja, como vem acontecendo lá no templo central. Tá bom, irmãos? Então, nós somos sim juízes uns dos outros. A partir do momento que você, meu irmão, minha irmã, você chama seu irmão com amor, com carinho e diz, irmã, irmão, tá errado assim, não é melhor assim, você já está julgando. Agora você está julgando segundo a reta justiça de Deus. Por quê? Porque você está chamando seu irmão a atenção, mas ao mesmo tempo com amor, com carinho, com dedicação, ao mesmo tempo que você está dando a solução. Você está apontando o erro dele, mas está dando a solução para que ele resolva aquele erro. E a solução ela está na sua própria vida, no seu próprio exemplo. Amém, meus irmãos? Então é isso que as pessoas precisam compreender e não está é, engolindo mentiras de Ailton Júnior, de Ailton José Alves, de Isaac Silva e da turma dele que está semeando por todo o Estado, dizendo que os irmãos estão escandalizando a igreja, estão falando mal da igreja, estão falando mal de pastores. Não, irmão, ninguém é louco falar mal da igreja, muito pelo contrário. Nós estamos defendendo a igreja do Senhor. Nós não estamos falando mal de pastores, não. Nós estamos falando mal do pecado. Do mesmo jeito que nós, quando estamos evangelizando... Não é Nós não estamos falando mal do pecador, nós, não, nós temos que amar o pecador, mas quando nós apontamos o pecado do pecador, o pecador se sente ofendido e, e acha que nós estamos falando dele. Mas na realidade, o nosso foco é atingir o pecado. Na realidade hoje, irmãos, o foco desse grande grupo são centenas e milhares, espalhados por todo o estado de Pernambuco, de pastores sérios, que não podem aparecer, os irmãos sabem por quê, mas nos abastecem de informação, não é? O foco, irmão, não é atingir fulano, beltrano, e muito menos a noiva de Cristo. O foco é defender a igreja e atingir o pecado, os desvios de conduta desses homens que estão assassinando almas por todo o estado de Pernambuco. Outra coisa, irmãos, a, igre a nossa igreja não está crescendo, não. Eles estão enganando as pessoas. Esses eventos do centenário são eventos apenas políticos, para colocar governadores e prefeitos em cima do púlpito para mostrar poder. Tá certo E os irmãozinhos se deixando enganar. Agora, Jesus está recebendo o culto da igreja, os irmãos que vão ali inocentemente. Agora o culto prestado pelos líderes, pela presidência da igreja e por aqueles que estão ali no púlpito, muitos deles, não está passando da primeira camada da atmosfera. Porque tudo isso é para promoção política e não para adoração verdadeira a Deus. As pessoas precisam entender isso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.